Olá, estamos novamente aqui e quero manifestar a nossa gratidão pelos milhares de participantes que têm comentado, têm assistido os nossos vídeos. Que Deus te abençoe. O nosso tema desta, deste momento é os efeitos da ansiedade. E se você crê nas Escrituras Sagradas, eu creio que você vai ter hoje uma grande informação para dominar a sua ansiedade. Como a nossa base, o nosso referencial é exclusivamente a Bíblia, se você não crê nas Escrituras, então é melhor você não assistir, que você não vai ter proveito. Veja o que está escrito então na palavra no capítulo 4, versículo 6 de Filipenses. Capítulo 4, versículo 6, diz assim, Não andeis ansiosos por coisa alguma, então aqui já tem uma referência, uma ordenança que a ansiedade não é uma coisa boa. Muito bem, você pode estar perguntando, mas pastor, é, eu, ninguém é ansioso por quer, é claro que não é. Mas tem um estudo que fala que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Um, um grande atleta do basquetebol americano, ele usou essa frase, depois outros usaram, mas, então, o que eu quero dizer é que a, a, você pode desenvolver um domínio sobre a ansiedade. E veja como isso é importante. Na palavra, lá no Salmo 139,16, está escrito que os nossos dias estão todos contados e determinados. Então, o seu dia está contado e determinado. Lá em Eclesiastes 3,1 fala que tudo tem um tempo determinado. Então, nós não temos condição nem poder para alterar um segundo da nossa vida. Eu queria colocar isso no teu coração para você entender uma coisa importante hoje. Lá em João 7,6, Jesus diz assim, o meu tempo não é este, mas o seu tempo é o presente. Então nós não temos mais o passado, porque ele já foi, já era, a minha mocidade se foi, muitos aqui que estão assistindo já foi, outros não, mas o que nós temos então? Nós temos apenas o presente. Como que Deus trata isso? Quando Jesus disse, meu tempo não é este, é porque o tempo de Jesus, como filho de Deus, é o tempo kairos, uma palavra grega, que é o tempo de Deus, diferentemente do tempo cromos, que é o nosso tempo. Cromos vem de relógio, então os gregos colocaram o tempo cromos, que é você conta os seus dias de vida, você tem limitação para tudo, nós somos limitados ao tempo, ao espaço, à matéria, então eu queria que você entendesse hoje algo que vai te ajudar muito na sua vida, na sua caminhada. Então veja que aqui o que a palavra fala, é, mostra para nós alguma coisa que nós temos que entender hoje. Você sabia que uma pessoa quando ela é ansiosa, ela não tem naturalidade, então ela já começa perdendo, porque ela vai conversar com alguém, até uma pessoa que ela ama, que ela gostaria de ser natural, até para ser admirada, ela deixa de ser, porque ela tem uma ansiedade dentro dela, querendo que as coisas aconteçam fora do tempo. Veja que a própria natureza nos ensina, o fruto só é desejável, só é bom, só é delicioso, quando ele está é, tá pronto, é o tempo do fruto, o fruto amadureceu, então aquela é a hora. O que acontece com as pessoas, a maioria das pessoas hoje, dado a, a mídia, a propaganda, as pessoas que não têm princípios, eles querem muito aqui e o agora. Então, o que acontece? Eles apanham o fruto fora do tempo. Olha bem aqui para mim. O fruto apanhado fora do tempo, além de amargo, ele faz mal à saúde. E você acaba quebrando o encanto do tempo certo, porque tudo tem um momento, uma hora. Então, se nós entendermos isso, o que, que vai acontecer? Nós vamos começar a treinar. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. O que, que acontece com os grandes jogadores? Eles são submetidos a treinos rigorosos. Então, a ansiedade, você não pode aceitar ela. Você tem como refutar, você tem como entender que isto não está fazendo bem para você. E ali, então, você eu te passa outro desafio: você tem que confiar no tempo de Deus você tem que aprender a depender exclusivamente de Deus e saber que você não vai conseguir alterar um minuto da sua vida. Então, o que que nós estamos passando para você? Algo bíblico, algo que vai tocar o teu coração. Você, A pessoa que tem naturalidade, ele fala a verdade. E a verdade, ela vem, você pode estar em uma reunião e você está errado, mas se você falar a verdade, você vai ser vencedor. Então, eu queria que você entendesse hoje... É a importância de você ter as escrituras como regra de fé e treinar, vencer a sua ansiedade. O tempo de Deus é melhor do que o seu, mas pode ser que você que está nos assistindo, fala, não, mas isso já, eu já quebrei o encanto do tempo certo, eu não estou vivendo a palavra, eu, eu, não, eu não tenho certeza nem da minha salvação, eu estou vivendo em fornica, fornicação, fornicação é sexo fora do matrimônio, mas a, também a, a própria palavra nos ensina que para Deus o que passou, passou, o que aconteceu, aconteceu, para Deus o que importa, para onde você deseja ir agora, você acertar a sua vida com Deus, você ter uma, uma direção do Espírito junto com o seu pai para ter uma disposição de viver o tempo de Deus. E aí o que vai acontecer? Você vai experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus na sua vida. E se você estiver vivendo no centro da vontade de Deus, você vai ter uma vida nova a partir de agora. Que Jesus te abençoe. Que esta palavra simples, direta, objetiva, possa ter te tocado para você ser transformado e ter entendido que a, o que a palavra diz. Que Deus não se agrada das pessoas ansiosas, não andeis ansioso por coisa alguma, Deus abençoe sua vida, sua casa e seu ministério, um grande abraço.